Hoje nós fizemos a pintura do quarto das meninas. É, pintamos e fizemos algumas decorações. O Enem vai explicar é o que a gente fez. Gente, esse aqui é o quarto das meninas. A gente chegou aqui, estava todo feio, todo sujo. E a gente deu uma geral nele. Pintamos, vocês podem ver que colorimos todos eles, cheio de florzinha pá. Bonitinho. Aí E as meninas, elas gostavam de pregar papéis, colocar na parede e tal Aí a gente resolveu fazer um quadro para que elas pudessem pregar o papel delas Aí elas já desenharam e colocaram aqui seus papéis e tal Ficou bem legal E a gente deixou, só pintou e na hora que a gente terminou elas já veio e limparam e deixou tudo arrumadinho assim É isso aí, gente.